Fala galera, eu sou o Thiago Furacão e seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, voltei na casa assombrada para ver se ela estava de pé, porque da última vez que eu e a Thaís veio nessa casa, a casa parecia que estava caindo, cara. E eu tô bem aqui de frente com ela, a casa ainda está de pé. Vou mostrar aqui para vocês ver. Olha a casa, galera. Quem lembra dessa casa? Vamos se recordar agora, tem uma piscina enorme ali embaixo, ali. tem duas na verdade, uma um pouco menor e uma enorme. Da última vez que eu e a Thaís veio aqui, a gente tentou uma comunicação pelo Spirit Box e conseguimos um contato com uma mulher, uma senhora. Não conseguimos muito contato, foi bem difícil a comunicação, mas descobrimos que tem um espírito de uma senhora aqui nessa casa, de uma mulher. Eu tô vindo aqui ver como que tá de dia, o mato tá muito grande, porque eu vou estar chamando a Thaís e vou estar vindo aqui para tentar fazer mais uma investigação, para tentar descobrir mais sobre essa casa, sobre essa história, o porquê que essa casa foi abandonada com aquela piscina enorme, o porquê que não construíram outra casa, reformaram aquela piscina, então a gente vai tentar descobrir tudo, o que, que aconteceu com essa casa, porque tinha até cama, tinha guarda-roupa, não consegui ver ali ainda se tem, mas a última vez que a gente veio tinha um guarda-roupa, se eu não me engano, e tinha uma cama ou duas camas, não lembro, tem cortina na janela, então... Vamos lá ver como que tá essa casa. Acompanha esse vídeo aí que eu vou mostrar detalhes dessa casa para vocês. Não esquece de deixar aquele like aí para fortalecer se inscrever no canal e bora para mais uma aventura. Galera, olha essa cena. Olha o matagal que tem aqui Cara, um dia dá até pra poder explorar aí pra dentro aí, ó, pra, pra ver se nós achamos alguma coisa Vamos ver se a gente consegue passar aqui no meio desse mato Não sei se vocês vão conseguir ver lá Olha o pedacinho lá, ó Quem lembra? Cara de céu. Ser... O problema é passar aqui né Vou seguir Tem alguém aí Oi, cara, galera, tô até com medo de entrar nessa casa aqui, velho. Olha isso, mano. Esse não tem ninguém aí dentro, pessoal. Cara olha lá, pessoal. Galera, duas piscinonas top. Olha que casa. Tem alguém aí? Boa tarde. Olá? Quem lembra desse sofá aqui, ó? Cara, eu não tô conseguindo ver, pessoal. Estou só tô colocando a câmera aí. Pessoal, essa casa é muito assustadora, cara. Muito, muito, muito. Olha ali, mano. E pessoal, aqui parece que era uma porta, ó. Que também, ó, sei lá. Posso estar enganado. Fogãozinho a lenha, churrasqueira, ó, churrasqueira. Ali era outra churrasqueira. Fogão a lenha. Olha essa porta. Cara, eu tô me arrepiando só de entrar aqui dentro, cara. Eu vi um negócio ali, uma cobra, cara. Peço a proteção de Deus pra poder entrar nessa casa aqui. Me dê licença. Meu Deus, mano. Que negócio louco. Me dê licença. Cara, ah, que casa esquisita, mano. Aqui é onde eu falei pra vocês que parecia a porta, galera, ó. Vamos a outra ali, ó. de cachaça cara quem lembra dessas correntes aqui ó pessoal quando eu vim aqui essa corrente chegou a levantar assim ó bem alto assim voltou e aquele aquele sofá Chegou a arrastar Cara, eu tô todo arrepiado Não sei se tá pegando a câmera Eu tô todo arrepiado mano Umas almofadas aqui, ó Uns negócios Mano do céu eu Vi uma mulher aqui nessa porta aqui, cara Você está aqui? Pera do céu, olha. tem um pedaço de calça aqui, um short, não sei. Uma lata. Outra lata lá. Uma sunga. Cara do céu, que é muito esquisito. É uma casa que a gente tem ainda que investigar muito, pessoal. Tem que investigar muito. A gente descobriu que tem um. Pipo de uma mulher aqui, cara. Olha os detalhes, mano. Será que sai água aqui no chuveiro? Tem alguém aí? Oi! Aberta o bicho-papão, tá aí? O pessoal fala que bicho-papão fica embaixo da câmera. Cara, que esqueci. Olha, tinha outra porta. Aqui, outra porta. senhora está aqui? Oi? Galera É muito sinistro essa casa, cara Dá muito medo, velho de dia dá muito medo. Pra você, essa é uma das poucas casas que eu não sei se eu teria coragem de entrar sozinho de noite não, cara. Sei, sei lá, dá um. De dia aqui, ó. Tá dando um negócio ruim, cara. Um negócio estranho, velho. Isso é louco. Caraca, mano. Deixa eu fechar essa porta aqui. E vamos lá pra parte da.. Opa! Quem que fez barulho aí? Queria se manifestar? Fazer algum outro barulho Mover alguma coisa Quem tá aí? É a senhora? Caraca, meu. Pessoal, vamos lá para a parte da piscina. Cara, tem uma presença muito forte aí, cara. E não é uma presença boa não, viu? Cara do céu. Uma escadinha aqui. Pessoal, vocês viram como que é essa casa, né? Agora eu vou mostrar ela por desse ângulo aqui que eu tô vendo ela e depois vocês olhem o tamanho da piscina, que louco mano olha isso galera olha essa casa, que sinistra mano ó, no meio do mato e olha ali ó a piscina Tem um banheiro ali, ó. Com um vestiário. Pra vocês terem ideia, essa aqui é a piscina das crianças. Olha o tamanho, cara. Isso é enorme, mano. Grande pra caramba. E agora.. A mais top é essa daqui, ó. Essa piscina cobre eu, tá, galera? Eu já peguei, já entrei dentro dela. Lá no final, lá, ó, é mais fundo. Lá cobre, cobre. E cobriu eu. Olha o tamanho dessa piscina, cara. Pra aquela casa lá. Caramba, cara. A piscina é muito top, cara. Olha Tem uma escadinha ali, ó. Caraca, mano. Né? Acho que devia ser tipo um banheiro do, dos homens e outro das mulheres Uma vez que eu vim aqui à noite eu ia estar aí escutei um grito, cara Eu acho que foi nesse daqui, eu não me recordo se foi nesse ou no outro Cara, olha que é piscina, mano Essa casa, galera, eu vou deixar meu Instagram aparecendo aí, ó. Agora, Thiago Furacão. Entra no meu Instagram, pra quem não me segue, me segue lá. E pra quem já me segue, e pra quem não segue, deixa lá na, nas mensagens pra mim. Manda um direct pra mim. Qual pergunta vocês querem que eu faça no Spirit Box aqui à noite? Aqui tem um espírito de uma mulher, de uma senhora E eu vou vir tentar fazer uma comunicação com ela é, Então eu quero que vocês deixem ideias de perguntas que eu possa fazer para ela Não sei, qualquer pergunta, aí, as melhores perguntas eu vou estar tá, tá perguntando suponho o porquê que ela morreu, eu já tentei perguntar Mas a gente pode tentar novamente Deixa no meu Instagram as perguntas que eu vou estar tá usando as perguntas de vocês As melhores perguntas eu vou estar tá fazendo no contato que eu vou tentar à noite Cara, que casa estranha, mano. Você é louco. Vou estar encerrando esse vídeo por aqui, galera. Corre lá no meu Instagram e já deixa sua pergunta. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Falou e fui.